Ah, é os mais populares, não é? São mais populares. É, olha que o gato que entrou na, na conversa. conversa. Bem-vindo. Olá, Olá, Máximo! Prazer em ver-te. Nós e os verões. É verdade, encontramos-nos no ano passado. Acho que também foi assim por agosto, não é? É verdade. E viemos aqui falar, trocar aqui algumas ideias. É verdade, é verdade. Olha, começava por perguntar a tua experiência o que é que tu tens notado de diferente na área imobiliária em relação ao marketing digital especialmente o que é que tem mudado, o que é que tem evoluído, tanto técnicas que tens utilizado tu uhum. como tua marca pessoal para comunicar para o mercado imobiliário como o mercado imobiliário como é que ele está atualmente e em relação ao digital também como é que está e o que é que poderão fazer? Então eu diria que é, cada vez mais o, o marketing de conteúdo tem, tem havido uma evolução incrível no marketing de conteúdo em relação à mediação. E o marketing de conteúdo pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito por Facebook, através de artigos partilhados, pode ser feito no próprio YouTube, através de vídeos também partilhados, pode ser feito no LinkedIn, enfim, utilizar uma série de meios. E hoje em dia, digamos que uma das coisas que tem evoluído de imenso é o WhatsApp. O WhatsApp, a nível dos grupos, imagina que eu posso criar um grupo de investidores que estão interessados em saber notícias sobre o mercado português, convido-os para estar no meu grupo do WhatsApp e partilho conteúdo relevante para eles. E esta forma de comunicar constantemente com o meu público, principalmente com algo que seja relevante e útil para ele, vai trazer, talvez não vendas imediatas, mas com certeza que vai trazer vendas a médio e longo prazo. Há que apostar muito nisto e acho que a mediação imobiliária já percebeu. Até porque o ciclo da mediação imobiliária está a começar a mudar e aquela questão de vender já, de comprar já, hum, vai, vai alterar um bocadinho. E quando alterar... Quem se posicionou como especialista, como alguém que percebe através do marketing de conteúdo, a nível digital, por exemplo, é uma das situações, poderá ganhar esta, esta, esta batalha. E agora sou eu que te faço uma pergunta a ti. Estamos no verão, fala-se do it do verão, então o que é que são os hits, o que é que são as novidades no digital do verão? No marketing digital, até quando se muda de ano, fala-se muito agora para 2020... O é eh, que é que vem aí? Uh, se nós fizermos bem o base... É o essencial. É claro que as coisas vão mudando e temos que acompanhar. Talvez das áreas que têm mudado mais desp silenciosamente, desprecebidamente, tem sido o Google My Business. E aqui, do ponto de vista. Mais da agência, não é? do Google My Business tem ferramentas incríveis, e eu recomendo que entrem no Google My Business, a ferramenta é gratuita e deixa configurar uma série de situações, nomeadamente é possível já comunicar por chat por o Google My Business, ou seja, hoje em dia, como estavas a falar um bocadinho, e referenciaste agora e há um bocadinho na nossa conversa, os grupos do WhatsApp, que lá fora são muito bons para, para apreciar clientes, como para a comunicação que se utiliza para outro tipo de fins. Ou seja, é importante nós termos um canal de conversação em tempo real, o um chat. Se é WhatsApp, se é, se é Messenger do Facebook, se é Messenger do Instagram, não interessa. É onde, onde está o meu potencial cliente ou com quem quero comunicar. E portanto, se alguém vai ao Google pesquisar por uma agência na sua, nas suas imediações, se calhar quer falar também por chat. Portanto, eu recomendo também que ative esta opção, ela é gratuita. Dá para comunicar, dá para fazer publicações como se fosse o Facebook, portanto, são as fotos 360 que dentro do My Business podem ser publicadas e podem ser trabalhadas nas redes sociais, no Facebook e pode ser criado. Uh, o chamado Tiny Planet, que é a foto uh, vista de cima. E depois, aquilo que tu disseste, que é fundamental, que é publicar conteúdo. É uma jogada a médio e longo prazo, claro. como em qualquer área profissional. Claro as coisas levam anos a construir-se uma marca. E, portanto, produzir conteúdo é a melhor forma. Tu és um excelente exemplo disso. Muito Tens obrigado. produzido conteúdo já há muitos anos. Claro. Não, foi é noite, não foi de, não de dia para a noite. As coisas levaram tempo. Claro. Tanto dá para a angariação como para a venda. Dá para as duas situações. Uh, segmentar para... Uh, investidores imobiliários. Eu posso segmentar para investidores imobiliários, é, por exemplo, em Paris. nas férias. Para bem, para e, vemos, e vemos nos para o ano. Se calhar com os ites do verão. Exatamente. Eu não sei onde, mas há algures do verão. Este negócio é um negócio de pessoas para pessoas no digital também. Ok, é isso mesmo. Obrigado a todos. <risos> Obrigado.